Meu amigo, se você estiver andando na Rua do Comércio, na Praça do Sabaque ou nas Laranjeiras, sorria, porque agora tu tá sendo filmado, viu? É isso aí, o vídeo monitoramento já está na ativa, é mais segurança para todos. Essa foi mais uma obra da semana Crescer, que já inaugurou a Arena da Vila Militar e uma praça na Zona Rural. E tem mais, amanhã vamos lançar o projeto Oi Mamãe e uma UBS na Água Preta. Uma maratona de inaugurações que dão orgulho de ver.